Isto é importante, porque normalmente nós metemos novamente em gafetinhas, que é os miúdos do, do, dos 4 aos 8 anos, vamos meter nesta gafetinha sim, e estes exercícios é só para eles porque eles não têm sensibilidade suficiente, ou então fazemos ao sim, contrário, um erro, vamos trabalhar com os adultos e vamos dizer, ah, agora vamos trabalhar com estes porque eles têm a sensibilidade, mas os miúdos não têm, e exatamente é nesse cruzamento que surge outra coisa, não é que tu aprenderes com os, os mais novos, aprenderem com os mais velhos, talvez alguns vícios que deviam de ser uh, que são sim. menos bons, sim, sim. e essencialmente hum. os mais velhos aprendem Aprender. com os mais novos hum. a ter uma outra atitude em relação às coisas. Bem-vindos a mais um episódio da Relampada, uh, connosco hoje... Ah, não, ainda não. Primeiro temos de agradecer aos sponsors. Exato. Isto ainda tenho de me habituar. Uh, eu gostaria de agradecer à Tulipa por nos proporcionar estas magníficas flores que eu até vim a combinar, todo. Uh, ao Estúdio 21, claro, por uh, nos proporcionar o espaço todo, claro. Uh, e depois temos, uh, vou dizer os dois, não é? Jane e Johnny Walker, que é o novo sponsor para as nossas bebidas, não ao coque, estou a brincar, uh, Vamos beber aqui hoje. Uh, uma salva de uh, palmas. E uma salva de é. palmas, ah, palmas, muito uh, obrigado por vocês todos. E claro, para não esquecer a Bioforma, muito obrigado também pela Bioforma. Uh, connosco temos dois uh, artistas plásticos certo uh, Vamos começar pela Luísa Spinola que é licenciada em Artes Plásticas, com uma pós-graduação em Gestão e ainda Mestre em Artes <risos> e património Contemporâneo. Uh, conta com um vasto currículo com inúmeras exposições coletivas e individuais na área do desenho, ilustração, pintura e instalação, correto? correto. Não é? E também é coordenadora do ateliê Gatafunhos e colaboradora, se não me engano, com a Porta, da Porta 33, nos N serviços educativos. Isso mesmo. Exatamente. Bem-vinda! Uh, bem Com tanta coisa até já fiquei assustada. Eu sei tudo. Eu, eu acho que andaste a ver esculhar demais. E, e connosco, outra artista, artista plástico, como disse o Weller Folgado, que possui uma licenciatura e mestrado em escultura pela Faculdade de Belas Artes do Porto. Uh, par também participou em várias exposições, projetos individuais e residências artísticas em Portugal e no estrangeiro, claro. Uh, lecionou -se seminários, isto é um exemplo, do Wax Models and Drawings e Reshaping Space Through Models. Está <risos> certo? É assim, não é? Muito bem. No curso de Arquitetura, Arte e Planeamento da Universidade de Cornell em Nova York dos Estados Unidos da América. Uau! Uau! Até para mim foi... <risos> E claro, também é assistente da direção artística na Porta 33, correto? Sim, assistente. Muito Pronto. bem. Ok, primeira pergunta pessoal, estão prontos? Vamos lá? Vamos Sim, vamos lá. lá. É para ambos. E é: cães ou gatos? Não estavam à espera, com certeza. <risos> e, e é difícil escolher, porque. Porque tu tens um cão é... e tens duas, duas gatas. É... Já tenho tu. três gatas, três gatos, três gatos machos. E já tive duas fêmeas que, que morreram e tive o cão que já faleceu. Uh, é muito difícil, é mesmo muito difícil uh, escolher, hum, não consigo escolher. Gostas dos dois, não é? Gosto Do... dos dois, gosto dos dois. Ambos têm tudo. os seus benefícios, não Sim, é? sim. O cão uh, era muito mais uh, afetu afetuoso, uh, muito calmo, muito amigo. É, provavelmente é o único ser vivo à face da Terra que fica ficava muito contente só de me ver. Os cães <risos> têm isso, essa característica. Sim, mais ninguém. O gato é mais, ah, todos assim. okay, aí. É. Chegaste, ok, estás <risos> aí, ok, dá-te comer. Mas depois tem outras uh, compensações. É o melhor anti do mundo, é ter um gato em casa. Porque chegas ah, assim? a casa, sim, chegas a casa muito cansada ou chateada com alguma coisa, ele vem logo para cima de ti, só o facto de passar a mão pelo pelo, aos poucos e poucos já ou entras. Contra o ou contra pelo. <risos> ou contra, pelo. <risos> ou contra pelo. que <risos> contra eles não gostam. Não, eles né? não gostam muito, eles gostam <risos> ao sabor da, da, da, da inclinação do a pelo, ao favor da corrente, é? a favor a da... Da corrente isso mesmo. Por isso, bem, um empate. empate um um eu, neste momento, não tenho animais, mas tenho uma relação diária com animais, ou seja, não tenho menos mas tenho uma relação <risos> diária, porque a porta tem três gatos, uh, e portanto, daí também ser esta cena diária, uh, e tenho cães mas são, são dos meus pais. Uhum. Um, eu, para mim, para ter animais, eu tenho que ter uma situação estável. Para o, e neste momento não a tenho para... Claro, pá, claro. Porque é uma responsabilidade e, e, e, e quer dizer, não é só ter animais. Mas, entre os dois, uh, cães. Acho que cães, uh, mais cães. Sim, porque eu gosto de uma relação assim mais... Não é assim, mais. Uh, Cheia! Sim, De, o, de tem dependência! Piada, porque... Uma relação de dependência! Não é dependência. Não de... <risos> os meus pais têm pinchas. os pinchers são sim. aquelas coisas. às vezes são, são irritantes. E que. Um deles, é. um deles, a hum. um vossa. Obrigado. Um obrigado Um brinde. Obrigado, um um brinde. brinde. Ah, gente uma Vai. vez que ele fugiu de casa. Hum. Oh, tá bom. Que uh. e não. o que é que fizeste aqui? é uma espécie eu chamo isso um um iced alcoólico. cold. Peguei, peguei em mango, papaya, goiaba, fiz um, um chá um chá tropical e mostrei com o Johnny Walker e terminei com a um gengibrel Hum, está muito bom, muito bom. Obrigado, uh -huh. uh -huh. esfaste. Uh -huh. Daqui a pouco a gente já gosta de cobras, de <risos> <risos> girafas, já quer ter um porquinho em casa. Eu já estou já... a, a perceber, já estou a perceber. <risos> então vocês, como são, são artistas, não é? Vocês sabiam desde crianças, queriam ser artistas? Ou... O que é que vos fez? É assim, eu eu é muito importante perceber quando, em criança, os, os estímulos positivos que tu recebes. E então, eu andava no colégio uh, do hospício, a princesa Dona Maria Amélia, hum. e, ali na Pré, um, com 5 anos, e tinha nós desenhávamos numa ardósia, chamávamos até a pedra, que era uma ardósia, e, e então, como eu apanhava a caminhoneta sempre ali ao pé do jardim, que tem, ainda tem aquele, aquele lago com patos, e ficava ali muito tempo a olhar para os patos e, e, e a conseguir a perceber, e a contemplar aquele espaço. E então, hum, a professora disse para fazer um desenho livre. E eu, como tinha muita memória, memória visual daquele espaço, eu desenhei aquela lagoa. E ali, com os 5 anos, não estou bem a ver se era 5, 6, se já tinha 6. A professora gostou muito e mandou mostrar a todas as salas o desenho. E então eu bati à porta, mostrava e a professora ia toda. Ah, foi tu que fizeste, claro, porque tinha sido lá na Ardósia, não via pode ter trazido o desenho feito de casa. E mostrava mostrava e toda a gente. E então eu senti. Uh, um, uma gratificação uma coisa tão uh, é muito bom estimular as crianças e não lhes dizer está errado uh, porque para mim funcionou e a partir daí comecei a desenhar em tudo o que era sítio foi sem 5, 6 anos muito e comecei e, e como estava e pronto e a professora uh, uh, valorizou imenso eu tomei gosto e, portanto, o estímulo, a valorização do trabalho é fundamental depois para uma aprendizagem, porque o desenho é uma questão de aprendizagem. Uh, tudo se aprende. Ninguém nasce a saber desenhar. Todos nós temos essa capacidade inata está connosco conosco. E é só o trabalho e só a motivação é que nos leva mais longe. E, portanto, fui aí desde pequenita e, então, a partir daí... Desenhava em todo o sítio, no chão, nas paredes, numa porta lá de casa, à porta da cozinha, que ontem até falámos sobre isso, que era o um espaço como se fosse um quadro. E então aí eu desenhava sempre, foi isso, é, é mais ou menos. Este segmento tem o apoio da Bioforma. Olá a todos, o meu nome é Carla, sou nutricionista da Bioforma. Bem-vindos ao Minuto Biofórmula Mais. A proteína é um dos macronutrientes mais importantes para o nosso organismo. A par dos hidratos de carbono e dos lípidos, assumem um papel fundamental no equilíbrio do nosso corpo. Nem sempre no nosso dia-a-dia -dia conseguimos suprir as necessidades proteicas através da alimentação. O suplemento de proteína isolada da Bioforma tem uma alta qualidade, um teor de pureza bastante elevado, é muito baixo em açúcares, é muito baixa em lactose e é uma fórmula simples, rápida cómoda de incluir proteína no seu dia-a-dia, -dia, seja através de panquecas, smoothies, batidos. É uma fórmula saborosa, rápida, prática e acessível a nível de custo. Se tiver dúvidas de como incluir a proteína no seu dia-a-dia, -dia, fale com a nossa equipa de nutricionistas. Tu chegaste a estar, és no... da esta altura do Instituto Superior de sim, sim. Quando era ainda das Artes Plásticas. É, é sim. Eu, eu, na Rua da Carreira, uh, comecei lá os estudos uh, e terminei lá. Foi o último ano que o Instituto teve aberto na Rua da Carreira. Que, que, que, no 92, não foi? Sim. Ah. Depois passou para a Universidade da Madeira. O que é que aquele espaço tinha? Era, pronto, parece só dizer-me falar assim, ou do tempo ah, no meu tempo é que era bom. Não. Mas o espaço tinha uma mística, tinha uh, uh, o edifício, é o, é edifício o edifício é muito bonito, uh, e então cruzávamos uh, entre o pessoal que estava a fazer uh, uh, escultura e passagens, passagem a gesso, que vinham todos sujos, quem faz passagem a gesso sabe que vem todos sujos, depois o pessoal da serigrafia uh, todo num... Numa sala às escuras uh, para fazer a, a passagem da luz e a sensibilização da seda. Portanto, tinha várias dinâmicas tudo naquele espaço e então cruzávamos uns com os outros, assim, todos muito preocupados. Não sei se na universidade agora se tem essa é, é, é, é, essa, essa, essa, essa dinâmica, sim, é, essa, essa forçada, essa coisa misturada, essa despreocupação. O espaço é, que condiciona sempre as coisas, sim. não é? Quer dizer, de forma Pelo como sei, como até o, o próprio Instituto Superior de Artes Plásticas foi criado porque havia falta disso, não é? Havia uma falta de. Sim. Dessa dinâmica, de, dessa... para criar de... algo menos teórico até, não foi? Uh -huh. Sim. É assim, eu não sei o... <risos> eu não sei porque que ele foi criado, mas que... <risos> mas que me deu jeito de eu. <risos> Qual foi o propósito, veio <risos> <risos> a calhar. E ti, Lelda? A memória mais recuada que tenho é do meu pai, okay. de fazer aqueles gatafeinhos. Uh, Pronto, na, na, nas folhas de restaurantes ou de. Uh, ele já tinha alguma. tinha um pouco essa dinâmica nele, e, e isso inevitavelmente tu acabas por absorver, não é? O que é essa coisa de acabas de comer e agarras no papel ou agarras na caneta e pff, estás ali simplesmente a fazer qualquer coisa depois, a partir daí, pronto, é, é, é um pouco história, inevitavelmente acabas por ir-te relacionando com isto. Acabas por, na escola, também... Uh, uh, lembro também de outro episódio muito, muito, muito forte para mim, que foi o facto, e não foi da minha própria... Mas fui um colega meu, imagina lá, que fez um Dom Afonso Henriques. Pá, uma coisa incrível, ele disse... Espetacular, mano. Espetacular. E começamos também numa relação de partilha. Começamos a ir, a desenhar os dois, a partilhar cenas. E pronto, a partir daí foi indo. Não, pá, não... Sempre tiveste o, o apoio da tua família também. Ambos, vocês Sempre, assumem. sempre, 100%. O teu pai até ajuda-te, não é? No, nos Sim, o meu pai é o meu braço direito, esquerda, perna. <risos> o meu pai está sempre lá e é incrível porque muitos dos projetos.. Hum, é realmente uma peça fundamental, uma peça aqui até assim um pouco... Mas é uma pessoa que, uh, que, que, pá, que está lá e que uh, está disponível para... Às vezes eu até tento não o incluir, porque eu também às vezes dá mais dele do que pode. Hum. O, o pai já tem alguma idade, como é lá, certos trabalhos então são mais exigentes. Sim, fisicamente, físico, às vezes são muito mais exigentes. E então, uh, mas sim, em termos de, de os meus pais sempre estiveram lá e sempre me motivaram e sempre tocavam lá para a frente. É, é, é bom fixe. ter o apoio familiar. É, é? fundamental. É ajuda com a vossa criatividade também, se fosse se vos inibirem também uhum. um pouco acho que nesta área da arte, não sim, só sim, desenho, sim. mas tipo sim. Há, há uma memória que eu tenho incrível do 1 de Maio, depois do 25 de Abril houve uma manifestação hum, e então o meu pai, eu fui para a manifestação com o meu pai e nós pegamos num cartão e, e eu pintei um cravo e depois lá 1 de Maio e nós fomos com, essa, com esse cartão para a manifestação eu e o meu pai. Isto é uma memória que me ficou porque ele gostava de, de ver os meus desenhos e então tivemos lá. E e é bonito. O, o primeiro, logo a seguir ao 25 de abril Uh, por isso, já podem fazer contas ah, da minha não. idade. <risos> eu vou para uma uma, a, a primeira manifestação que acontece na Madeira. No 1 de maio, dia do trabalhador, estava eu lá com o meu pai com um cartaz, um cartaz, um cartão um pintado com cravo, porque na altura, uh, logo, 20, logo depois do 25 de abril, e por causa da revolução dos cravos, era uma imagem muito forte, o cravo, claro, e, claro. e escrito 1 de maio, e fomos lá, e acho que é uma memória tão bonita. Uh, Isso veio a calhar, porque a minha próxima pergunta era uh, porque é que a arte ainda é, ou está mesmo a tornar-se ainda mais importante na nossa sociedade? O que é que vocês acham disso? Uh, a arte é importante. E eu vou-vos dizer porquê. Os artistas muitas vezes são a ponta de lança, são. Uh, uh, uh, podem uh, Pronto, há pessoas que dizem, há elitistas, mas não há mal nenhum em ser elitista, o elitista é aquele indivíduo que vai à frente, que vai à frente, que abre caminhos, questiona, que, que traz a reflexão, que problematiza e que fala sobre as coisas, não de um ponto de vista político, ou, mas de um ponto de vista hum, também pedagógico, mas de reflexão e, e filosófico até. E e os artistas são importantes em todas as alturas, e, e isso podemos ver através da história da arte, todos eles marcaram posições muito fortes, muitas vezes associados a grandes filósofos, em que um, o aquilo que se vive, o artista não está à parte do mundo. Ele faz parte integrante e quando ele faz parte integrante, ele fala sobre as coisas que estão a acontecer naquele momento e o ponto de vista dele uh, pode ser importante para, no fundo, abrir, abrir horizontes, mentalidades, mas a arte é quase transversal a todas as áreas, acho eu, não é quase, é transversal a todas as áreas, uh, quer do pensamento, quer da ciência, das ciências uhum. exatas, a arte ajuda-nos a pensar. Hum. Encontramos um pouco em tudo, não é? Sim, sim. Ah. Uh... Heller, queres acrescentar -me alguma coisa? Sim, quer dizer, o processo da arte, até nos últimos anos, tem sido aproximar-se da vida, então, de alguma forma, essa aproximação do que é a arte, o artista, daquilo que é as coisas da vida, o design, portanto, está completamente, às vezes, até está demais. Porque e tem vídeo depois... também. Sim, sim, sim. E ao Já temos computadores que. Tudo, é, tudo pode ser até nessa, nessa dinâmica considerada uh, uh, nesse princípio de, de, de elevar a categorias de arte, depois depende de cada uma delas o que é que. Uh, mas. Uh, mas sim, se houve um esforço de gerações para tornar uh, a arte e a vida numa coisa. Uh, uh, não é? fluida, sim. inevitavelmente ela tem toda a importância como tem a própria vida, por isso, arte de vida, bendito, tipo, está lá. muito, muito. <risos> eu acho que vamos fazer aqui um joguinho agora, <risos> tá ah, sim, está, sim. está estava tão bom! Estava, estava. E é o Subpressão. Epa. Na pressão. Na pressão. Na Deixa-me ver um bocadinho. Não é, não é? Há saber os três. Para Lá. Hum. Pronto. Na pressão, então, eu vou fazer-vos uh, umas perguntas, não é? Uma de, um de cada vez. Uh, e tenho de responder, pronto, mas. Rápido possível, um, tem-se uma, uma coisa espontânea, basicamente. Okay. Ou seja, e são 33 perguntas. Uhul. Ou seja, vou abrir a porta a 33 perguntas. E enquanto poxa. eu faço uh, metade das perguntas à Luísa, o Helder vai pegar neste caderninho com uma folha de papel uh, e botar aqui um lápis. Sobre pressão. Uh, e pá, não tens de desenhar, não tens de usar o lápis. Podes fazer algo com a folha também. Okay. Uh, só com as tuas mãos e a folha. O que tu quiseres enquanto se faças perguntas à Luísa. Ok. Está bem? Ah, ele não vai ter perguntas. Ele vai ter perguntas. <risos> ah. Ninguém sabe. Esta <risos> a outras, vai ter perguntas. Outras 33. <risos> outras 33. <risos> <também>. <risos> outras 33. É. Prontos? Pronto. Epa. Ok. Cheiro favorito. Cheiro favorito. Cheiro favorito. Ah, cheiro favorito. Alfazema. Alfazema. Uau. Uh, se tivesses de associar uma cor à porta 33, qual seria? Amarelo. Hum. O que fazias ganhasse um milhão de euros? Uh, fazer uma viagem pelo mundo. Porquê que as pizzas redondas vêm em caixas quadradas? Porque fazer uma caixa redonda custa mais caro em termos de produção do que uma caixa quadrada. Isso que era verdade! <risos> Já agora! Já agora! Isto vai ser tipo uma montanha russa de perguntas, que não fazem sentido nenhum sim, umas sim, com as sim, outras. Mas... Okay. Qual é o nome que davas a uma joaninha do sexo masculino? João. Voltando à pisa, Ana nasce sim ou não? Não. Eu também não. Na tua opinião, até onde achas que o meu cabelo poderá crescer? Eu acho Para... que. Para, não, não, não não, parava. Não. Eu não. não, eu acho que ele não pode crescer mais. Ah, okay. Vai-te esconder a cara. Tu às vezes também ouves vozes na tua cabeça ou é só eu? Eu ouço okay. muitas vozes. Se tivesse de remover uma cor no mundo, qual seria e porquê, Luísa? Rápido, o roça, cor -de rosa, o cor-de-rosa. Eu adoro o rosa tanto. Ah, afinal de contas, as pessoas comem ou bebem sopa? Comem sopa. Ah. Uh, se os animais pudessem falar, qual seria o mais rude O mais rudo talvez o elefante. <risos> <risos> Porque ele, o <risos> elefante. Sai, porque tem ele gosta, vez... Os elefantes, por acaso, gostam de desenhar, já vi. <risos> o artista rude. É, o o, o artista rude, porque assim, a tromba ia-lhe atrapalhar. Ele depois, como tem aquelas patas muito pesadas, era... É, eu penso que ele ali... Ele ia mal disposto constantemente. Um Sim, é? havia ali não... uma certa de condições físicas que iam atrapalhar um bocadinho. Ok. Se desses comer um lápis de cera, qual é a cor que escolherias? Ui! Eu, eu comi o azul. O azul. É a tua cor favorita, <risos> se isso. É isso. Ah, ok. Quem é que realmente testa a ração dos cães quando na embalagem diz que tem um sabor novo e aperfeiçoado? Eu tenho um amigo que come um bocadinho para saber se. Ele. <risos> ele come um bocadinho para ver o que, é que o cão dele está a comer. Ok. Se tivesses de escolher apenas uma música ou um artista para ouvir o resto da tua vida, qual seria? Oh ou quem Deus. seria? Oh meu Deus, é assim, artistas, ainda por cima música. Uh, sei lá. Ai, está difícil, está difícil. Há ah, uh, as, ah, shot. as, as, as shots. há música baranchotes, o Música, <risos> música. Amália, uh, Amália. Ok, pronto. Uh, alguma vez colaste as mãos enquanto fazias um trabalho artístico? Já. Já, já, já, já, já colei, sim, sim. claro. que colar, claro. Mas ficaram com aquela cola super, eu carreguei sem querer e fiquei com os dedos colados, aquela super cola. Oh, meu Deus, isso será horrível, deve queimar e tudo. Sim. Se pudesse substituir toda a relva do mundo por outra, outra coisa qualquer, uh, o que é que seria? Jardins. Se não fosse relva, o que é que seria? E seria, devia até de ser. Jardins com várias plantas. Não tem que ser várias... plantas. Qualquer coisa, podia ser legos até. O que é que seria se não fosse relva? Uf. Se não fosse relva, podia ser. Chupas-chupas, uh, flamingos, algodão doce. Se pudesse ser assim, uma coisa criativa. Uma tu... coisa muito criativa seria a água. Água? Oh, ok. Tínhamos mais lagos cá, claro, se calhar. Sim, era mais. Ok, para! Deixa assim. Assim oh. não, pá, eu estava ainda a mostrar. Agora, aqui. passa isso para a Luísa. Quer? Okay. Podes usar o lápis, Luísa, se ah, quiseres. Sim. eu vou usar o <risos> Estás pronto, Helder? -me -me neste, senão... <risos> Bora lá. Ok. Tens o hábito de passeares enquanto dormes? Sim, bastante. Enquanto dormes? Sim. Ah, ok. Se tivesses de perder as tuas mãos ou os teus pés, qual escolherias? Uh... Isso é as mãos. as mãos. Quantas formigas achas que seriam necessárias para levantar um elefante? Uma. Uma formiga? Sim. Não. 5 mil milhões, 896 milhões, 696 milhões. Não disseste onde um é que ela levantava? Porque as formigas estavam. E assim é consegue... um no sonho. Ah, Já não estamos nessa pergunta. Ah, não? Não está tudo associado a tudo? É, é Passos é diferentes, exato. Se a tua vida fosse um filme, qual seria o filme? Ui, qual seria o é filme? É difícil, é assim sempre pressão. Pois, é, é sobre. Uh, uma pressão. A uh... homens de passagem. Ah, isso é uma novela. Pode ser, pode ser, eu aceito. Obrigado. Dormes de olhos fechados ou abertos e porquê? Pá, nunca me devia dormir. Ah, boa, vai-me. Acaso foi me <risos> <risos> Achas que os pinguins têm joelhos? Uh... Sim. De que cor de que cor escolherias se, se eu te deixasse pintar o meu cabelo? Uh, amarelo. amarelo. Mas é Lourdes. <risos> Mas muito assim mais. Muito okay. mais. mais okay. Um dia queres ser lembrado pelo quê? Por, uh, por ser um bom companheiro. Bem. Qual é o teu talento secreto? Ui, isso aí... Acho que não... <risos> Ele tem a vergonha de dizer. <risos> Se pudesse jantar com alguém famoso, morto ou vivo, quem seria? Eu voltava a estar com a Lourdes. Ok. Porquê é que lutamos pela perfeição se ela não é alcançável? Eu estou a entrar numa coisa mais de uh. é. uh. uh, porque... Repete lá, desculpa. Ah, Porquê é que lutamos pela perfeição se ela não é alcançável? Uh, porque se partirmos do princípio de que não é alcançável, nunca chegamos ao melhor de nós. Por favor. Vem responder. Caramba. Boa, Ela. Eu é que fiquei com pressão agora. Vamos inverter os papéis. Ela, o som acontece se não estiver ninguém para ouvi-lo? Evidente. Sim. Correto. Sim? Ok. Quantos cêntimos achas que caberiam neste estúdio? Quantos? Quantos cêntimos? Cêntimos? Sim, se tivéssemos de preencher isto tudo. Diz uh... um número. Pá! Ah, uh, não sei. 2 mil milhões de anos. Se calhar! Ah. Se tivesse a oportunidade de inventar um país, que nome darias a esse país? Um... Um não qualquer. Um nome qualquer? Inventar assim. Uh... Uma coisa. Pá, ah, isso é difícil, não é? Um... Ele a procurar ideias. Uh, não sei. Voltámos assim, a isso. Rocholândia. Rocholândia. Rocholândia. O, Barlândia. o Barlândia. Existe o Barlândia no Brasil? O Barlândia. O Barlândia. O Barlândia. Existe, o Barlândia. Existe o Barlândia. Rocholândia ia ser é tipo tudo roxo, não é? Assim uns temas. E oh, rochas e roxas E rochas. E, roxas, é. exato. e é ro... a moeda Ferreira Rocher. E Rochés tudo com riso. Ok, esta é difícil. Ah. Eu não sei porque que tu isto aqui. Ok. Porque é que hipopótamo, é um termo tão longo que se significa literalmente medo de palavras longas? <risos> <Por quê? risos> <Por quê? risos> para Para. Isso um... ah, também é tramado. <risos> para, para tu poderes uh, perceber o, o receio da, da própria palavra, tens que uh -huh. a pronunciar. Ah, é quase uma terapia. Exatamente. As pessoas têm é como fobia. se tens medo de qualquer coisa, tens que estar em contacto <risos> com ela para perceber. que tens esse medo? Eu, tive, eu acho que tenho, porque eu até olhei agora para aqui. Okay. Lá, uh, se tivesse de renovar um barco e mudasses todas as tábuas do barco até não haver mais nenhuma original, seria ainda o mesmo barco ou seria um barco completamente novo? Depende. Se a estrutura do barco não foi alterada, Continuava a ser o mesmo barco. Não, Mas ponto que um barco é feito de madeira, e é todas as madeiras, todas as tábuas são alteradas... Mas estás a falar das tábuas para fazer qualquer tudo, tudo Tudo, tudo, tudo barco. barco? Seria o mesmo barco ou seria um barco novo? Seria um barco novo. Acho é. Porque... O barco são as tábuas ou é? Mais ou, é... ou menos é feito que... de barco. É exatamente. Isto, isto é uma coisa filosófica. É mais ou menos ali a chaminé do. Demos quando o barco chama-se. Viagem ou não sei, um nome qualquer, Sim. relampada. O nome do barco é relampada. O barco em si. Se for tudo alterado, ainda é a relampada ou é uma chapada, por exemplo. Estás a perceber? Uma tapona? Ou uma tapona. tapona. Depende. Ah, Depende do que é o teu conceito de barco. Nem necessariamente do barco, mas de.. Não a Imagina uma coisa, ah, Sim. imagina a, a, a chaminé da insular. Sim. Sim. Aquilo Sim. era a chaminé da insular, Sim. foi deitada abaixo. Deixou de existir a chaminé da insular e reconstruiu se a chaminé da insular. Aquilo é a chaminé da insular. Não, porque foi deitada abaixo. E... Mas o barco não foi, <risos> o barco não foi destruído. <risos> Não, não. O barco foi, reno... foi renovado, não é? Foi uhum. uh, recuperado. Ah, vais retirando uma pou... tal e vais metendo pou... outra. Pouco a pouco. Não, foi destruído, feito um novo. Okay, foi recuperado okay. pouco a pouco, até ter ele num todo, 100% novo. Estás a perceber? Isto é uma coisa filosófica. Será que é um barco novo? Será que ainda é o mesmo barco? É isto. Mas tu achas que é um novo, é isso? Partindo do pressuposto que de 7 em 7 anos todas as Muito tuas braço. células do corpo são, morrem e renascem, és a mesma pessoa do que há 7 anos atrás. Exatamente, é isso. Isso é profundo. É, é, <risos> é <risos> uma <superfano. risos> ah, é, é é o mesmo sendo o outro. É a alteridade. Eu acho que é um pouco. De... É alteridade. É, é, é, o, é o antigo e o novo. É a alteridade. Tem um pouco de tudo. É, eu, acho que, eu acho que no fundo é a história do que, que ele tem. Okay. Uhum. Isso é o que fica. Sim, sim, sim. Pode sim. ser algo okay. novo, mas a história que aquilo tem, é aquele objeto, eu acho que isso é o que conta mais. Então, sim, apesar das células se renovarem, continua continuo a ser a mesma pessoa. Exatamente. Porque é a minha história que é, é muito mais do que células. não acredito nessa história de sermos sempre o mesmo. <risos> não, não somos mesmo. Não somos, nós não, estamos, não, sempre não, nós estamos sempre a evoluir. Exatamente. Nós nunca somos, nós somos sempre os mesmos. Mas há coisas em nós que se mantêm. E ainda bem, há valores, e há, e há, e há crenças, e há, há coisas que se mantêm em ti que é sempre, desde criança até velhice. Claro, ou tentas manter isso para, te criar, para teres um antessal de identidade, de tua identidade, para ou, não me sim, desvincular. É, é os valores, sim, para não me desvincular, ou então para ser coerente, para ser coerente com aquilo que os outros acham de mim, para eu não te ninguém, para eu estar sempre... A Luísa faz isto assim, nesta situação ela tem esta atitude. Yeah. E, e É, isso. é portanto, nós nós gostamos nós até gostamos disso, porque a gente diz, é a nossa identidade, eles sabem que nestes momentos o meu, a minha forma de estar é esta. É mais fácil. É mais fácil e nós deixamos levar por isso. É mais é? fácil meter nas gavetinhas e dizer, e dizer, olha, eu sou assim. Eu sou assim, as pessoas pá, sabem eu que eu sou assim. É. Mas a verdade é que estamos sempre nesse ciclo de alteração e depois o problema é que os outros olham que afinal já não somos os mesmos e... e pá, na verdade estamos sempre na, nessa transformação. Oh, oh, e sim. o mais importante é, é percebermos que essa transformação faz parte da continuidade. Houve coisas que tu já acreditaste e que deixaste acreditar agora. comportamento poço. Que é ah, eu... O que é isto O que é isto, maísa Sai! deve aqui! Ok, eu tenho este... Luísa, <risos> é uma okay, pergunta para vocês dois. Qual foi a laranja que veio primeiro? A cor ou a fruta? Uh, um, Voltamos pensei... já. Uh, eu penso que é a luz, é, a cor. É a cor a cor. É a cor claro. a Acham que o nome veio da cor primeiro do que do fruto? Sim, sim, sim, sim. Porque é o, é o nome associado é a, à, à fruta. Ah, isto como é que se há de chamar? <risos> ah, tu sabes, esta, isto é parecido. Laranja. Olha. O nome da cor é laranja, então é, vai-se chamar. Vais chamar laranja. Laranja. Ah, Mas em inglês é orange, ah, que também é uma cor. Também. É o nome, é a nome sim, da cor. Sim, sim. Deve haver um país qualquer que nome eu fui da fruta não ou é galinha. a galinha. Eu agora vou-lhe fazer uma pergunta. Ah, eu acho que foi a galinha. <risos> acho que foi a galinha, está <risos> bem. Ok. Muito bem, pessoal. Ok, o que é que temos aqui? Vocês os dois que nos expliquem o que é que fizeram. as ah. é a, é a arte conceptual. não se explica, a arte não se explica. Manda-lhe esta. <risos> Manda-lhe <este. risos> esta. Esta é muito conceptual, como podem ver. Hum. Pá, são dobros. São, São dobras. dobras. dobras. É, é tipo um gente... origami, quase, não é? Não, não necessariamente, porque o um origami tem uma lógica qualquer de representação a partir da dobra. Ah, okay. uhum. Esta é simplesmente Exato. uma dobra, como quem dobra um taço de papel. Sim, um... sim, sim. E a partir daí vai criando esse jogo de uma forma quase. Quer dizer, estava aqui de uma forma inconsciente, estava a ouvir o que ela estava a dizer, estava a, a dobrar um ao mesmo tempo isso, era... e estava tipo, a olhar e já estava aqui um... Não tinhas uma ideia do que ias fazer? Não, nem sempre preciso ter uma ideia do que, é que se quer fazer. Claro, claro. A maior parte da vida não sabe o que é que quer é fazer. Fogo. Ele, ele tem mais respostas. tu, Luísa, o que é que desenhaste aí? olha assim, Ou com que objetivo? Assim, por exemplo, esta zona do mar, quando estavas ah. a falar sobre o barco, apeteceu-me imenso... Uh, trabalhar estas linhas, este movimento e esta excitação em saber o que é que vinha primeiro. E enquanto fazia isto ia pensando também nas respostas. Uh, depois tem aqui uh, também zonas mais cinzentas em que há uma dificuldade grande em, em, responder. em responder e há sempre movimento uh, movimento, porque as tuas questões exigem isso, um movimento constante. Eu fiz isso. Isto é engraçado porque, conforme fui fazendo as perguntas, não é? Uhum. Vocês usaram isso como uma energia para criar. Sim. Um... Mesmo que não fosse intencional. Sim, sim, exatamente. Mesmo que não fosse intencional, inconscientemente uh, tu vais fazendo e tu só passas para o papel aquilo que tu tens dentro. Oh, isso é isso. É o reflexo do que vai vale lá dentro. Porque. Está a ficar muito, por... muito poético. Vocês têm que sim, sim. pôr mais um isso. shot. <risos> Sim. Vai ficar aqui agora na relampada. e faço levar isso. É sim? Obrigado. Muito bem. Muito obrigado por este momento artístico. Helder, uh, também posso dizer para a Luísa. Houve um trabalho escolar realizado em 1982 que foi inserido nas atividades curriculares do Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira uh, e, no fundo, tratou-se de uma ação que podemos situar entre a arte sociológica e o happening inédito no Funchal. Uh, e então foi colocaram um objeto estranho, entre aspas, uh, na praça do município, lá no Funchal, não é? no, logo lá no centro, que era no fundo uma porta e o, res o respectivo aro e que permitia abri-la e fechá-la. Só isso. Não é? E esta forma de intervenção artística, mesmo que, se, a nível, que seja a nível escolar, não é? uh, provocou das mais diversas reações uh, transentes e uh, habituado, habituados no cotidiano cidadinho, uh, que era pouco dada às surpresas na altura, de algo assim uhum. tão uma coisa tão simples mas que, de certa forma tinha um significado artístico não é como é que vocês procuram entender explicar explorar e até mesmo utilizar o dever dos fenómenos artísticos bem eu não me lembro desta Desta 32. intervenção. 32. Ah, nem, nem era nascido. <risos> já era <ia> dizer <risos> outra coisa. <risos> mentira, <esta> mentira. <risos> mas não interessa ao ano. O não 82, interessa ao ano. O 32, interessa ao ano. Sim, interessa no sentido de... Sim, interessa, mas não, neste não é não é, não é fugir à pergunta só porque não, não sabemos o que é aconteceu neste ano. Mas repete lá a sim, pergunta final. Fiz... Ah, ah, ok. Ah, como é que vocês procuram entender, explicar, explorar e até mesmo utilizar o, o dever dos fenómenos artísticos? Dever é um conceito filosófico que indica sim, sim. mudança sim, pelas sim, quadras... Sim, sim, sim, sim. sim. Queres responder? O que é tu a pensar? <risos> <risos> <risos> Digamos, na porta 33, quando vocês fazem uma exposição, uh, com que objetivo... tendo em conta todos estes fatores, não é? Na, nesta área. É assim, isto é... quer dizer, não há... Qual, o <risos> é, é, é, é, é. Qual é o objetivo da arte? Qual é o objetivo da arte? <risos> O que é a arte e qual sim, é o objetivo sim. da arte? Uh, há pessoas que até entendem que a arte não serve para nada ou então tem uma função meramente decorativa. A arte, a arte serve para refletir, para pensar, para nos pôr a pensar. A arte tem essa, tem, tem essa faculdade ou, ou essa pertinência de nos fazer ver alguma coisa que nós estamos a ver. Por isso mesmo, estou aqui a pensar... É um reflexo, é um reflexo do eu, quando, tu, quando o homem vai para as cavernas e, e faz as primeiras marcas nessas cavernas com pigmentos, uhum, o sim. que ele está a fazer é ter um reflexo dele próprio no mundo e um posicionamento, uhum. é isso que a é arte faz, é um posicionamento é preciso, no mundo. É. Uhum. Uh, em relação a várias coisas, desde a ordem do um sensível à ordem do filosófico e da abstração. Uhum. Mas sim, é um sim. posicionamento, é tu saberes na relação que tu tens com as coisas, qual, não é? É, a qual é a tua posição delas, ainda que é. elas não sejam estancos elas estão sempre em alteração, okay. mas é esse okay. reflexo de ti. Não só de ti, no sentido do eu, expressivo, Sem, que é aquela coisa do, que toda a gente fala, mas nessa relação do eu com o outro e com as outras coisas também. com a comunidade. A isso, é uma reflexão com, de nós. É reflexão. Exato, é, é quase exemplo, sim, que é é, sim, é. Por exemplo, tu falaste aí desse evento e eu, eu lembrei-me do outro que na altura eu estava na... na no ISAD, que foi... Uh, um dia, a cidade do Fonchal acordou com as uh, estátuas todas cobertas com, com plástico amarelo. Hum, ok. Sim. E foi um... um... Foi, foi um, uma coisa terrível porque uh, o, presidente da Câmara, o, o Presidente da Câmara, na altura, o professor Virgílio Pereira, deu autorização e no, no, no, durante uma sema, a semana que nós chamávamos Isadíadas, que era uma, uma semana uh, de jornada e de reflexão, com, uh, pedimos autorização à Câmara, aos bombeiros e durante a noite tapamos as. as as estátuas do Funchal, todas com plástico amarelo e depois escrito Isad. Claro que o Alberto João chegou no outro dia, ele era o presidente do governo e nós até tivemos, tivemos algumas complicações por causa disso, porque as pessoas não entenderam isso. Muitas só se... Só se aperceberam que havia uma escultura naquele lugar, depois dela estar tapada. E, portanto, esse foi que o fez, grande... A ideia, esse o, o objetivo foi esse, era chamar a atenção, é não era desrespeito, não era dizer que era lixo, antes, pelo contrário, era uma intervenção que, que, não, que não estragou em nada e apenas só despertou a atenção para as pessoas. Eu disse, ah, isto, afinal, uma Eu nunca tinha reparado nisto. Sim. Mas... Uh, Portanto, isto foi uma ação que teve alguns problemas. Mandaram logo retirar no imediato. Ele chegou, a primeira pergunta que lhe fizeram, fizeram ainda no aeroporto foi já vi que as estátuas do ele disse... Oh, Ficou furioso. E pronto, eu lembro-me na altura... ele levou nos o saco de bananas e fui... Do grupo que organizou, de, de ter havido ali uma reflexão e, o, e porque a televisão já queria uh, entrevistar e tudo. portanto no fundo esse esse dever essa essa essa ação e, e, e essa parte de, de performativa e mesmo de, de instalação servir para para todos nós e lembro-me no grupo na altura toda a gente a comentar e a falar nem que fosse para isso todos falámos sobre e problematizamos e, e levamos e batemos assim um um bocadinho o pé hum, Falta-nos isto, falta-nos... Achas que deviam fazer mais com esse tipo de falta -nos, entrevistas artísticas? É? Falta-nos, mas é esse conceito de atitude, de atitude sim, de, porque está tudo muito correto, tudo muito politicamente correto e quando se faz alguma coisa que sai um bocadinho fora... As pessoas falam e então se, acho que é preciso despertar estas energias, ah, energias mentira. ocultas. E para vocês ambos que pronto têm essa relação de, da porta 83, não é? Vocês ambos trabalham lá. Uh, uhum. Para os espectadores que não conhecem, o que é que lhes espera lá? Que queiram visitar, não é? É assim. Por exemplo, projetos é assim. atuais ou próximos projetos e futuros? Talvez mês que vem? Uh, março, a, porta, a Porta 33 é uma associação cultural, sem fins lucrativos, que tem a volta já de 30 e... 2 32. Uh, como tudo, é, um, é uma instituição que, tendo já esta idade, ela tem várias dinâmicas dentro da sua, uh, da sua, uh, da sua programação, das exposições uh, uh, uh, e ultimamente até com um caráter bem mais.. Uh, uh, que sempre teve de uma, um, um direcionamento para, uh, para a educação e para o, a sensibilização de públicos, neste caso uh, um pouco mais uh, infanto-juvenis, agora também com uh, uh, os ateliês da Luísa, que ela já passa também a explicar, mas uh, a Porta 33 é, e um, que eu costumo dizer, é uma espécie de um balão de respiro, é como se tivesse de coisa e a porta durante estes 30 anos ela fez como um balão de respiro para, uh, para aqueles que queriam ter um contacto diferente uh, uh, com, com, com o mundo, com as artes em si, pronto. E, como tal, uh, tu tens ali e encontras ali uma série de, de, de, de exposições, uma série de eventos. Eu que trato do site, e esta é a minha função agora que eu estou a fazer. Não sou um programador, mas uh, eu, o site eu, que, que eu fiz agora recentemente, tive quase um ano e tal a passar toda a informação para um novo formato, não é? Para os, meus, os novos dispositivos. Sim, querias tentar, querias tentar criar uma tentas criar uma presença lá do Porta 33, para além do físico, não é? Sim, de sim, de sim, online, exatamente. Exatamente. exato. Era estático e tens agora passar para um exato. sistema. Okay. E então tenho andado a revirar muita informação e é uma instituição incrível que eu acho que quem ainda não teve a oportunidade de lá ir, aproveite, porque é realmente uma coisa que é uma instituição que é um nível nacional, Uh, é provavelmente uma das mais uh, proativas na relação com o outro e da forma como uh, se faz de uma forma até um, bastante humana, em relação às artes, mas em relação a, com os outros. E, portanto, como tal, uh, para quem ainda acha que, uh, que ir à porta, porque bater na porta é uma complicação, descomplica uh, essa assim, situação daí, toda tens, e que experimente e que vá há, há, há muitas coisas que se vê hoje em dia temos uma exposição do catálogo do Ilhéstico. foi uma exposição uh, pá, incrível aqui no Funchal a porta fazia 30 anos em 2019 e com Miguel Vannaf Peres ela vai em vários espaços da cidade e vai uh, convocar vários artistas uh, regionais uh, uh, que têm uma relação também com, com a Porta e que, uh, uh, e que têm várias dinâmicas em termos de trabalho para intervir nesses espaços. Uh, e é provavelmente esta dinâmica... De, de, de, de, desse posicionamento em relação a ela própria, em relação ao edifício em relação à cidade, que também instaurou novas lógicas dentro do meio cultural uh, e que nós todos somos responsáveis também de, de, de, de dar esses impulsos. Ou seja, há um impulso que é dado e, e nota-se que há impulsos diferentes que também surgem a partir desse impulso, mas que ela nunca deixou de dar impulsos. É? é isso. E 30 anos de impulso é obra. Pois é. É, é. é pois o leito é. que vocês têm. É assim. Tu, tu, tu, tu, eu, eu, eu sou funcionária pública uh, e eu, eu faço, eu vou à porta uh, três dias por semana, uh, ter, fazer os ateliês, as oficinas de desenho, com crianças, com, com jovens e com adultos. Uh, muitas dessas oficinas o que acontece é um prolongamento uh, o, o, a exposição uh, tem sempre exposições não é e e, e, oficina, e as oficinas de desenho é como se fosse um lastro de, desse daquilo que está a acontecer ali uh, depois temos a a, a sorte de, de falar e, e, e com artistas uh, de fora, artistas conceituados com novas propostas uh, e a partir de, de, dessa conversa uh, funciona o, eu costumo dizer que o ateliê é quase como uma caixa de ressonância, em que se amplia tudo aquilo que, que aconteceu, desde a montagem, à exposição, aquilo que se está a ver, e levar as crianças e os jovens a olhar para um trabalho e, e não vê-lo superficialmente, mas a tentar entender todas as camadas de conhecimento que estão por trás, é muito importante também pelos eles entenderem o seu papel, a sua relação com, com o trabalho e, e, por sua vez, questionar-se. E, por exemplo, a semana passada tivemos uh, um workshop de, de filosofia. Hum. E então apareceram uh, as crianças uh, uh, e os jovens uh, questionaram imensas coisas, fizeram uh, questões muito pertinentes, uh, coisas extraordinárias. Uh, esta semana está a acontecer um workshop de, de, de imagem e movimento e som, com o Francisco Janes. Uhum. Uhum. Quer dizer, há, há, já tivemos uma, uma exposição só de som, uh, que, que trabalhámos uh, de olhos fechados uh, sim, sim. a partir e, e a, o, a exposição era só, era só uh, colunas e o som. Uh, do Florianaca, não é? Sim, uh, do Florian quer dizer há toda uma uma penúltima tivemos também a Mariana Lemos e, e a, a, a Belvilaqua a, a Clara A Clara sim a Clara com movimento com movimento o desenho o movimento e o desenho portanto quase tudo Está à volta do desenho. O, desenho. o desenho está subjacente a quase tudo o que nos rodeia. E então, isto pode ser um desenho. Sim, sim, sim. Este movimento pode ser um desenho, então de forma que o meu corpo pode desenhar. -se. É um despertar de sensibilidades, ao fim céu, ao é isso. despertar de sensibilidades. No teu ateliê do Gatafunho, uh... dos Gatafunhos, gata que sim. aquele é no plural. Ah, sim, sim. É maioritariamente crianças, certo? Não, uh, tem, tem jovens, jovens E adultos, e, e até tem grupos que têm jovens adultos e crianças. Hum. E, e é muito bom porque os adultos estão a aprender muito com as crianças. Isso é importante, isto é importante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 que são sim. menos bons, sim, sim. e, essencialmente, hum. os mais velhos aprendem com os mais novos hum. a ter uma outra atitude em relação às coisas, e não haver esta coisa de eu sei mais do que tu. Uhum. E isso é, o importante que que é, também no uh, atelier uh, um ateliê, uh, uh. Não é? e nas artes em geral, que é tipo, eu não sei mais do que tu, eu nem sou melhor do que tu, sim, estamos sim, aqui sim. no nível da experiência, não é? uhum. e os ateliês, nesse sentido, só reforçam também aquilo que é as exposições, eu lembro-me da exposição do… do portanto, agora não interessa, mas que foi exatamente trabalhos dos alunos do Atelier Gatafanhos com trabalhos dele. O Rui para E não havia legendas, portanto, aquilo tanto podia ser o desenho do rio Horta Pereira, como podia ser o desenho do miúdo que tem 5, 6 anos. E não havia interesse aqui de... de... Até o, o propósito era esse, era questionar a autoria. E o questionar, uh, porque muitas vezes, uh, a, a fruição, quer intelectual, quer uh, através dos sentidos, uh, se eu colocar que é do, que é do Picasso, o modo como eu vou olhar, e falei picaço, porque pronto, uh, claro. o modo como eu vou olhar está condicionado a uma certa de coisas que eu já tenho de bagagem. E então tirar os nomes todos e não saber se é do Rui Horta Pereira ou se é das crianças, levou a que todos olhassem para a exposição de um modo diferente. E não uma vez uma crítica, tipo, ah, isto é uma criança que desenhou. Sim, Exatamente, não é. ah, já Há percebi. Assim, ou já então, ah, isto é de uma criança e... e, e, e, e e esse, esse, esse trabalho, e houve coisas lindíssimas com o da Pereira, porque ele desmistificou toda, toda, todas essas uh, condicionantes que existem para a obra. Ele, ele, ele desmistificou isso, uh, descentralizou, e depois, o que é que acontece? Aparecem os Também. miúdos com trabalhos lindíssimos. Foi, foi, foi um, um trabalho muito proveitoso esse, gostei imenso. Pá, eu, eu gostava de ter tido a oportunidade de andar no Ateliê da Luísa, <risos> e de andar no Ateliê da Luísa na Porta, 33, com as experiências pá, que existem ali a acontecer, também com os miúdos e para com a comunidade em geral. É um privilégio. E eu tive a oportunidade, evidentemente, de ir à Porta, quando era mais novo, pela escola, mas eu agora, estando dentro da Porta, também percebo que hum, as escolas poderiam ser mais proativas em visitas de estudo. Pá, as artes é, é, é olhar, as artes é saber ver, as artes é experiência as artes não é, tipo, ler e não sei o quê. Tem que ter um contacto próximo. E às vezes eu sinto que da parte de, de, do ensino recorrente, não estou a dizer às vezes do alternativo, mas do ensino recorrente, há ali um handicap que tem que ser ultrapassado, muitas vezes, para as pessoas também que estão à frente desse. Mas a Luísa tem uma cena no ateliê que eu sempre achei... Eu já fiz ateliês conta, também com a Luísa que é, vou, A Luísa tem uma coisa que é incrível, que é, tu podes fazer um traço e aquele traço é a coisa mais fantástica que existe no mundo. É isso. Não, mas nunca tiveste assim, Luísa, uma, é uma criança? Sim. obrigado é, é assim, outra coisa que boa versão. que tem no ateliê é que não há, que há borracha. Ah, ok. O que, o que está desenhado, fica desenhado. Não há borracha. Portanto, é a partir do erro que tu evolues Sempre. Se tu fizeres uma coisa sempre igual e se e, tu vais continuar a fazer sempre igual, mas tu erraste, ah, eu final podia ter feito isto assim, este, este, este despertar e, e, e se tiverem sempre a apagar, estão sempre insatisfeitos com o que fizeram. E então há, há essa. Não há borracha, mas tu ias dizer qualquer coisa, não é? Como era? é que transformas as coisas, não é? Como é que tu passas de uma coisa para a outra? e aceitando o erro como e... um elemento, de o acaso, também como um elemento de construção. Sim. É isso mesmo. Não é? Mas Fica nunca tiveste a... assim uma criança que fez isso. um desenho? Sim. Ah, eu sou desenho E que tu disseste, ah, tem um desenho muito bonito, uh, leva para casa e mete no figurivo para que os teus pais possam ver e um dia gastem dinheiros em propinas. Que não, desnecessariamente... a <risos> brincar, claro, Luísa, mas... Uh... Já me aconteceu coisas assim, por exemplo, uma criança que fez um desenho e disse, uau, brilhante, sim. brilhante, tu, tu... E ela ia deixar aquilo lá e disse, ah, tu ofereces à Luísa? Ela disse, sim. Okay. E depois ela ficou assim a olhar, ela olhou assim para mim, olhou para o desenho. Depois disse, não, do tipo, ela quer isto deve ser bom. e que ele vá para casa. e que ele vá para casa. E era assim o pai, não, não, já ofereceste à Luísa. Já ofereceste à Luísa, vamos embora. A Luísa ficou muito contente. Ela foi, daí a pecoar, leva uns 15 minutos, beijo. Ela inchada de chorar e o pai a descer as escadas. E eu, ah, ela quer o desenho... Uh, ela quer quatro... o lixo pescoço. <risos> <risos> <risos> <risos> ela quer o desenho para... Para, para, é assim, tudo o que aprendemos faz parte, uh, faz parte, é, é, é claro que a escola uh, muitas vezes ensina só a copiar, a copiar, tu copias, tu copias as letras, tu copias uhum. os números, tu memorizas, portanto, cópia e memória, trabalha-se pouco, a criatividade trabalha-se pouco, a capacidade de reflexão, e não se parte daquilo que está à nossa volta e dos problemas que estão à nossa volta para construir esse, essa aprendizagem das coisas. Percebes? Sim, sim, e então, é, eles têm que saber a tabuada, e então vamos pô-los um vez um. De... Sempre é e, e então, mas podemos ir para a rua e contar o número de folhas, ou o número de árvores e fazer disso um, um exercício. Ou então podemos trabalhar uh, as ciências a partir do real, a partir das coisas que nos acontecem. Ou se o dia está a chover, olha, por que não? Eu tenho que falar sobre este tema, claro que este é uma ginástica mental muito grande. Tu pegares naquilo que está tá a acontecer no dia a dia e incluíres e trabalhares aquilo que tu tens que dar naquele dia. E, portanto, à escola falta-nos isso. Depois, uh, as crianças são muito livres até, até entrarem no, no, no, no, prim, no, no primeiro ciclo. Quando chegam ao primeiro ciclo, eles é muitas vezes dito para desenhar conforme a realidade, então eles acham que se eu desenhar bem feitinho a é desenhar igual àquilo que eu estou a ver, certo? eles depois começam aí a dizer, não, eu não estou a conseguir, é que eu consegue muito bem, eu não tenho jeito. Pois. Pronto, aí Mas a gente chega caldo Já está o caldo entornado. Depois passamos numa lógica de memorizar, de memorizar, de memorizar... Até, até a universidade e depois há, há, não há o enquadramento entre a realidade e o, e o estudo, falta-nos isso, falta-nos uh, falta esse, esse a especialização, cruzamento. especialização, que é o, é o problema da sociedade atual, é que nós fomos pensando que especializar será a coisa mais eficiente e depois percebemos que... Ou seja, é preciso novamente voltar a abrir tudo outra vez, que é tipo, eu sou, eu sou das artes, tu és do teatro, tu és não sei se o quê não. É, mas podemos, pá, misturar, eu... uhum. não é? podemos ir conhecer outras coisas, podemos abrir, era o que ela estava a dizer, vá para sim, a rua sim, sim. e vai contar as horas vai contar as folhas e voltar outra vez a abrir, porque esta coisa de fechamos, fechamos, fechamos, fechamos, fechamos, não é? e agora e... tens que ser só bom numa coisa. O quando indivíduo chega a ser especialista de nada. Ele vai se, especializ -se especializando -se sempre até não saber mais, nada, não saber mais nada do mundo. Sim, sim, Mas sim, daqui não claro, sabe. Claro, claro. Para quê? Muito bem. Oh, vamos nos um, <risos> um bocadinho, estamos a terminar, a muito, estamos a terminar, a vamos it fazer um joguinho. Isto não é relampada, pá. É, é, é, é. É. é, vamos fazer mais um joguinho e vamos terminar, está bem pessoal? Estou a ficar bêbado? <risos> agora, é que tá agora, agora, agora que está bom! Agora que está boa que vai acabar! <risos> Quem é que chamou? Isto uh, é, que... é um after party <risos> que as câmaras não sabem, que <risos> <tí. risos> é só entre agora nós. Tá isto é um jogo novo que, pá foi feito já no episódio anterior. Uh, isto, o um nome... Uh, é um pouco. <risos> o Alex olha para mim. <risos> Que é... como é que era? Era vais ou não vais, não era? Faz fazias ou não fazias? fazias. Ou não fazias? Uh, eu vou chamá-lo de... como é que era? <risos> <risos> não me lembro. está Opa, forte. Vai. Vai. Vai. Vai. Vai. Acontecia ou não acontecia? Acontecia ou não acontecia? <risos> Sim, se acontecia ou não acontecia? Ou se era... Conheço, né? se, se era possível <risos> ou não, ou se... E, no final, vou mostrar-vos uh, umas fotos de celebridades ou artistas, neste caso vai ser artistas, uh, de arte, em que eles estão no sexo oposto. Então, é uma aplicação, não é, em que tens a cara, por exemplo, tem a minha cara e uma cara feminina. Agora, uh -huh. eles, na, tens Essa. uma foto e com a foto eles mudam a cara. Eles mudam, sim. Então, e tenho aqui o Salvador Dalí <risos> uh, como mulher. Sim. E eu gostava de saber se vocês... Uh, uma, pá, se vai ou não vai, se é uma coisa, está bem? Isso se, se vai ou não vai, o que se, se eu me sentia atraído ou não, por o assim, Salvador dali se aceito, eu, nem, eu nem me sentia, nem por ele, <risos> mas, oh, mas, mas digamos, olhemos para isso e poderiam dizer: mais depressa seria mulher do que, do que era homem. Ah, digamos sim, assim, sim, pronto, sim. então é esta foto. Ignorem o bigode. Ela <risos> Sim, porque vejo melhor sem assim, óculos. ao perto. É interessante. É. O que é que a Luísa acha? É interessante. Eu acho que sim, que não ele sei, é interessante. Monstro, não, sim, assim, podes, podes mostrar. Pode o que é que achas? Acho que é interessante. Tem assim um... um ar de israelita uh, ah. com algum mistério podia concorrer à Eurovisão <risos> ganhava o primeiro lugar. <risos> e tu, Al, o que tu achas <risos> um, eu acho que essas aplicações são muito interessantes exatamente para essa questão da alteridade ok um, e como tal uh, o Salvador Dalí nessa na, nessa possibilidade não deixava de ser interessante enquanto Salvador Dalí Uh, se ao nível sexual ele nunca foi interessante, portanto, a nível de mulher também nunca há de ser, uh, mas não é um posicionamento qualquer, é simplesmente pá, uma forma de para as coisas. Porquê que ela tem bigode? Porquê que André não saiu bigode? Não sei o bigode, <risos> ok. E tenho aqui a Mona Lisa, e não sei porquê, há aqui duas fotos. Ele fez de propósito. Eu acho que isso uma partida. É, para, parece eu. <risos> <risos> na versão masculina. E isto, bem, eu acho que sim. Isto é a Mona Lisa. E. Mono Mono Lisa. Mono Lisa. Mono Lisa. <risos> Mono -liso. Mono -liso? E parece. Mono -liso. Não sei porque. é parecido comigo. Não, acho que é é o bigode. É o bigode, é o bigode. Não? Ok. Obrigado. E o que é que achas? Acha Acho que funcionava se o Leonardo da Vinci tivesse desenhado um homem assim, em vez de... Não. Não, eu gosto da Mona Lisa e do on. ar enigmático e da posição e todo um... Uh, e também o modo como ele retratou a paisagem ao fundo, sim, toda sim, a perspectiva. Há, há um conhecimento através desse, desse, desse trabalho dele uh, que é muito importante. E, e a mulher aí. A, a, não, a Mona Lisa tem um bocadinho de. de, de um ar mais masculino também. também. Não é ela não assim como as sim. das revistas que saem. Então, por um lado, até aí, não é? Se fosse. Pá, eu acho que a questão de ir ou não ir tem a ver com a questão de sensibilidade. Tem uhum. a ver com essa questão de ter de, de... um bigodinho. Oh, sim, ter... sim, sim, sim. sim, sim. Uh... Podia ser até sem a um bigode ali. Sim, Não tem nada a ver com... nesta com bigode para algumas pessoas. Sim, sim, sim. sim, sim. Isso, sim. eu até já podia começar a disparatar, mas não vou fazê-lo. <risos> uh... Não, não, não disparatar no sentido do que é que podia adicionar, não é? Diz, diz, diz. Claro. Prontos, tem aí, essa parte aí está muito mal colada, um colarzinho disfarçado yeah, é yeah, yeah. Pronto, é numa aplicação, não é perfeito, não é? Ok, e tenho aqui a pessoa que o desenhou é mulher, é o Leonardo A <risos> é desenhou, neste caso. É o Leonardo da Vinci. Deixa eu é. ver se acontecia para mim. Com aquela barba gigante. Ah, pá, jogo, digamos claro. que acabou é ele. não é? que tal, é, é, yeah. Acham que funcionava. Uh -huh. Sim, oh, oh olha. Okay. Então, é, sim, mas, por acaso a okay. cara não está má, então não. Tá. Mas se ignorarmos que. Tem, tem mais barba... cabelo, se for a continuação yeah, se do ignorarmos cabelo. O... A barba, não é? Se o cabelo dava um artista assim. interessante até. Será que os desenhos seriam diferentes? A arte, as, as, as, as criações que ele fez. Eu acho que o género não tem nada a ver com isto, não é isso que eu a dizer. Ah, pensei que íamos entrar na, na problemática de género. Não, que isso também não, não. é uma coisa que me interessa muito. Mas... Okay. Uh, uh, achas que ele fazia desenhos diferentes? Não, é que, digamos, é que na, na altura, na altura <risos> as mulheres, por exemplo, não podiam... Não podiam. Uh, não era permitida às mulheres... não havia Até o século XIX não há grandes mulheres artistas no mundo. Hum. Porque a história da arte é feita por homens. Então, os homens, uh, toda, toda a história, isso, e, e uma coisa, é uh, uh, uh, uh, uh, como dizem, se não sair no jornal, não aconteceu. É a mesma coisa, se não está no livro de história da arte, não há mulheres artistas, pois, pois. e há mulheres artistas. Havia mulheres que se disfarçavam de homens, para, que assinavam com o nome de homens, e, e portanto, se pensarmos que uh, só em 1920 é que uma mulher pôde fazer o curso de medicina por Sim. causa do NU, portanto, não era permitido às mulheres uh, trabalhar e desenhar o NU em, em ateliês e, e portanto, tu, tu, também sabemos que ao longo uh, desses séculos, a arte tinha essa função didática, era uma arte mais religiosa, uma arte mais dedicada a, a, para as igrejas, os retratos, e não era permitida à mulher desenhar o nu. Havia al, algumas artistas, e, e aconteceu, e uma Artemisia de Piletti, que, que eu, eu gosto imenso, <risos> que ela, como o pai era pintor, ela própria. Hum, podia uh, enquanto o pai estava a desenhar uh, figuras nuas ela também trabalhava o, o trabalhava o desenho sim. e foi assim uh -huh. que ela depois desenvolveu todo, todo toda uh, os, os desenhos de uh, do corpo humano e todas sim, estas sim, sim. relações que existem, de proporções e ela trabalhou isso tudo e depois Aconteceu uma coisa uh, extraordinária. O, o pai tinha um amigo e esse amigo uh, violou. E então o que é que e ela foi para tribunal e, e ela perdeu em tribunal porque deram a entender que ela no fundo tinha se aproveitado do vale amigo pintor uh, amigo do pai que não devia ser amigo. Para, para, ele, para ela que se aproveitou e ela que perdeu a causa. <risos> e há uma pintura muito bonita, se quiserem passar, no que, Colégio dos jesuítas E Jesus ela representa Jesus, também é a cortar a cabeça. A cortar a não, cabeça. Não, okay. Portanto, se, portanto no, na a arte serve também para isso. Sim. Que, claro. Para quem faz alguma cena assim menos... Ela também tem essa capacidade de, de, de, de E ela está assim a cortar a cabeça. Se vocês quiserem ver este quadro, que é uma réplica, está hum, no Colégio. No Colégio dos Jesuítas, no segundo andar. Okay. Vocês sobem, é logo em frente tem esse quadro, é ela cortar a cabeça assim. Portanto, no fundo é muito interessante a gente pensar tudo, tudo este. Tudo o, o, os propósitos da arte ao longo dos anos. É. Não, sem dúvida, sem dúvida. E como é que de uma brincadeira se faz uma coisa séria? Foi. Como é que tu uma relampada a gente se... é, Exatamente. E pá, acho que terminamos por aqui, não é? Tipo, yeah. Tinha mais uma foto que parece boé, então, é boé parecido comigo. Isto é a Mona Lisa Dinamarquesa, acho que é assim que se diz. Ah, É outra... Eu não sei, o André, acho que fiz isto Eu não fiz É o menino da pérola. Sou eu. Onde é que tu tens a tua pérola? Eu, por acaso, sei à pressa de casa e esqueci-me dela em casa. Uh, então, eu pensei é que, que, que ias-me tipo dar, uma, eu custa, eu pensei que me dar um, uma resposta mais filosófica, mas pronto. Oh, não. Depois de duas... Uh, <risos> já, <isto>. já, <risos> já reparaste uh, que eu gosto de fazer perguntas. Uh, yeah. Yeah. Muito bem. Uh, muito obrigado por virem cá. Eu agradeço. Foi uma ótima conversa. Uh, obrigado por me receberem também, não é? Uh, como vosso anfitrião, e uh, eu gostaria de novamente agradecer uh, à Tulipa por nos proporcionar este espaço, eu gosto muito destas flores, tipo a um, Avatar, do planeta do Avatar, eu acho que vou levá-las comigo, está um, aqui, ok. Um, também quero agradecer uh, ao Johnny Walker e ao Gin porque eu já estou bêbado, e, uh, e claro, ao, ao nosso barman, o Zozo que chamo-te a f... da <risos> sua. <risos> é a sua. É a sua. Eu também... E falta agradecer ao Estúdio 21. Muito obrigado, André e Alex. E, claro, à bioforma. Obrigado. Hum. E até à próxima. Muito obrigado. Adiós! Queres mandar um beijinho especial para, para a nossa uh, uh, uh, colega? Ah, é verdade. Ah, é verdade. Pessoal, uh, a Sara ia fazer este episódio, uh, infelizmente não pôde e eu estou a substituí-la nesta temporada. Muito triste, muito triste. E, sim, ela ficou bastante triste uh, por não vos poder receber, uhum. porque ela, pronto, ela põe a Covid, não é? E, mas já está... Mas está bem! Ela está <risos> rock and rolling casa, tipo. Ela está a ver os episódios todos a relampada no YouTube. Uh, e um grande beijinho para ti. Não faz mal que estejas cá. Vai estar na próxima, ok? Muito obrigado a toda a gente e tenham um ótimo dia!